Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente, e saiba como fazer isso de forma correta, fácil e simples. Saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer sim, porque emagrecer traz mais agilidade para você entrar dentro de um táxi, dentro de um carro, dentro de um Uber... E além de trazer mais agilidade, ela aumenta a sua felicidade, faz você perder a barriga e evita você de ser obeso, porque cada vez a pessoa come mais aumenta a barriga e mais aumenta os quilos do seu corpo e pode, e pode ser, dependendo da, de pessoa a pessoa, a dilatação do estômago Em é que a pessoa pede ah, o controle de quanto que ela vai comer, por isso que dieta é a mais recomendável forma de emagrecimento por controlar a comida.